Se você trabalhar nesta área e tiver uma dessas duas profissões, essa pode ser a sua chance de vir morar no Canadá através de uma job offer, ou seja, através de uma oferta de trabalho. Então, se você quiser saber como, fique comigo até o final deste vídeo. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para inspirar e ativar você que quer vir morar aqui no Canadá. Aqui nesse canal eu te mostro o passo a passo e tudo que você precisa saber Uh, como fazer para conseguir vir morar aqui no Canadá, trabalhar e, é lógico, conseguir a sua residência permanente, tá? E no vídeo de hoje, sem muitas delongas, eu quero apresentar para vocês é, duas vagas de trabalho, tá? Aqui no Canadá Brasil nós temos trago sempre informações relevantes e agora estamos divulgando várias oportunidades de trabalho também, tá? Temos contato agora com recrutadores e estamos trabalhando uh, para trazer mais opções para você conseguir uh, chegar aqui no Canadá, conseguir o seu visto de trabalho e, mais uma vez, posteriormente, aplicar para residência permanente sua e da sua família e desfrutar de tudo uh, que esse país pode te oferecer. Então, se você não é inscrito, uh, já vai, inscreva-se aí para você não perder nada. Você que já acompanha a gente já sabe, né? esmaga o botão do like para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E eu quero compartilhar a tela com vocês aqui, porque essas vagas são para contratação imediata, tá? Eu quero que você preste bastante atenção no que eu estou explicando para vocês. Ah, se você tiver os requisitos que eu vou mostrar aqui, o inglês, experiência profissional nesta área, tá? Muito importante isso, experiência profissional nessa área que nós vamos compartilhar aqui. Ah, você sendo selecionado, enviando o seu resumê. Vou deixar todos os dados aqui no final, então calma, que já já vou deixar o link aqui para onde você vai enviar Uh, o seu resumê e outras documentações, caso você já tenha. Uh, você sendo selecionado, você vai participar de uma entrevista ou duas entrevistas, e você sendo aprovado, você vai receber um convite uh, para aplicar através de uma LMIA para um visto de trabalho. E posteriormente, uh, esse processo irá te permitir aplicar para a sua residência permanente. tá Então, fique ligadinho aqui. Vou compartilhar a tela com vocês agora, tá? As duas profissões. A primeira vaga a uh, que nós vamos postar para vocês aqui é a de. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Here we go. Compartilhando. Line Cook. <risos> Filhão, o que é, que é Line Cook? Mais uma vez. Uh, esse vídeo, é, o pessoal até comentou, afirma que tá falando tudo em inglês. É porque realmente, pessoal. É, eu tenho que mostrar para vocês da forma que eles estão pedindo, porque se eu ficar falando só em português, não vai resolver, você não vai ter o entendimento uh, que realmente a vaga está exigindo. Então, uh, a gente sempre está falando aqui na preparação, né, para você estar sempre preparado para as oportunidades, mais uma vez, o inglês, ele é fundamental. né? É, eu fiz um vídeo, as pessoas acham que é meio pesado, assim, ó, sem inglês, sem plano Canadá. Né? Ah, mas você está desanimando, não, eu tô muito pelo contrário, estou te incentivando, porque hoje, se você estiver falando inglês e tiver experiência em uma dessas áreas, né, tem até alguns requisitos flexíveis para você já conseguir chegar aqui. Então, a gente sempre, mais uma vez, a gente sempre quer mostrar para vocês todas as possibilidades que te tragam aqui o Canadá de forma legal, de forma que você possa conseguir permanecer no país. Tá? Então, o inglês ele vai abrir portas, você precisa de falar inglês para você passar numa entrevista de emprego, tá? A gente, eh, vou até deixar um link aqui, a gente tem vários seguidores a, que estão fazendo um curso de inglês, a da professora Sila Catelli, uh, ela tem mais de 20 anos de experiência no, no mercado, tá? E o pessoal tem gostado muito e tem obtido resultado muito rápido. As pessoas, às vezes, com um ano, elas estão preparadas para chegar aqui. Então, vou deixar aqui, é a sua opção, porque se você não tomar a decisão, Daqui um mês, daqui três meses, daqui seis meses, um ano, eu vou estar postando novas vagas aqui, porque acredite, a tendência é a gente postar muito e muito mais vagas, que nós temos projetos muito maiores do que isso. E você vai falar, cavalo selado, passou novamente, e eu fiquei aqui uh, só vendo o pessoal conseguir. Então, o inglês, ele realmente é indispensável nesse processo, a gente bate sempre nisso, a gente não quer só audiência, a gente quer que vocês consigam chegar aqui, tá? Uh, então, essa é a vaga de line cook, pessoa que trabalha na cozinha, você trabalha na preparação de alimentos você que trabalha é, num fast food, você que trabalha no McDonald's, no Burger King, no Subway, fazendo propaganda né para eles aqui, ah, você que trabalha num grileto da vida, num girafas, num Habib, pessoal, tudo isso aí vai te dar a possibilidade de conseguir chegar aqui. né Você precisa, às vezes, a gente sempre fala que a experiência profissional na área ela vai ser fundamental porque você vai ser questionado sobre isso, você vai ter que provar, né, que você tem essa experiência. Uh, então, você tem experiência, você tem o inglês, você já trabalha nisso aí, invista no idioma, tá? E o que você precisa uh, desenvolver de responsabilidade, quais são as suas atividades para você estar tá apto a participar disso aqui, ó. Responsabilidades chaves, uh, responsabilidades -chave, responsabilidade principais aqui, ó. É cozinhar, preparar né, por, é, alimentos em pratos parciais ou, ou inteiros, né, é vegetais, aqui, ó, wings é asa, é garlic bread, é pão de alho, é saladas, tudo aqui que está relacionado Uh, a cozinha, normalmente, tá independente de, do mercado que você trabalha, se você trabalha com sushi, se você trabalha com o prato executivo no Brasil, que é totalmente diferente, né? que aqui não tem esse prato com arroz e feijão, mas a gente tem, por exemplo, um restaurante é, aqui é, mexicano, tá? que chama o Guacamole, uh, e, e tem um outro também, uma outra marca grande, que eu esqueci o nome, uh, e eles fazem arroz, feijão, põe a carne, põe a salada, então tudo isso aí é relacionado à cozinha tá a preparação é, das, das refeições é, montagem do menu é pesar medir é, misturar então tá tudo aqui eu não vou falar todos os itens tá eu vou deixar esses slides aqui para vocês depois você dá um print screen aí Por quê? porque porque é, essas é, responsabilidades são coisas que você tem que ter no seu resumir você não vai copiar exatamente igual está aqui, tá? Mais uma vez, mas você vai encaixar isso aí dentro da rotina, de acordo com o restaurante ou o tipo de restaurante que você trabalha aí no Brasil ou em qualquer lugar no mundo, se você estiver ouvindo a gente, tá? Então, tem várias a, atribuições aqui. Esse aqui é o primeiro slide, tá? que fala sobre alguma, uh, Ensure that the quality of food meets the business standard, assegurar que a qualidade dos produtos, das refeições, né, seja dentro dos padrões do negócio, ou seja, é você seguir o procedimento ali, aquela fórmula ali, ó, aqui você vai montar isso dessa dessa forma, uh, os nossos pratos são montados assim, essa quantidade de carne, essa, essa quantidade de, de salada, essa é a quantidade de vegetais, então é isso que vai mostrar nesses slides que vocês estão vendo. Então, esse é o primeiro slide, de cookie. a uh, esse aqui é o segundo slide que é mesmo preparar, assar, tostar, é, grill. Então tudo isso aqui, usar ferramentas básicas, né? Aqui eu take measurements using basic tools, uh, ferramentas básicas, como balança, containers, termômetros. Então é exatamente o que a maioria das pessoas que trabalham com cozinha no Brasil já fazem, né? Ter o controle de qualidade e trabalhar com grill uh, ali embaixo. É, fritar batata, né, o pessoal que trabalha em fast-food principalmente, então é isso aqui, o último slide aqui, observar, experimentar, ver se está tudo certo, ver se está é, é, assado ou cozinhado, né, de forma suficiente, é manter a área de trabalho limpa, organizada, ou seja, não é novidade nenhuma para você que já está no ramo de alimentação, e Agora, que, qual o requisito que você precisa ter? O que você precisa provar nisso aqui? Você precisa de ter pelo menos o segundo grau. Você precisa ter dois anos de experiência tá? em restaurante. Aqui fala dois anos. Se você tiver um ano, você pode tentar também, mas aqui fala dois anos. Mas para essa vaga específica, se você tiver um ano de experiência e atender os requisitos, você pode é, se candidatar a essa vaga, tá? É, certificado de alimentação, né? De, de segurança, de Food Safe Certificate. Lógico que você está no Brasil, provavelmente você não vai ter um certificado válido aqui, mas se você estiver disponível para aprender, para fazer o treinamento, você vai estar apto também. A maioria das pessoas, com certeza, irão querer fazer o treinamento quando forem contratadas, beleza? Então, esses aqui são os requisitos que você precisa ter. E inglês, né? O inglês mais uma vez, ele é necessário, porque você vai trabalhar em um restaurante a, onde você vai prestar atendimento em inglês, os clientes vão falar em inglês com você também. E, beleza? E agora nós vamos para a segunda vaga. Essa segunda vaga, ela exige um pouco mais das pessoas, tá? Deixa eu voltar aqui para mim. Ah, porque é um cargo de liderança. Então, o que pega muito, que eu vejo aqui é para essa posição é o nível de inglês. Então, se você não tem um nível de inglês avançado, né? se você não tem segurança para poder estar a, liderando uma equipe em inglês ou prestando alguma orientação, treinando as pessoas, né? talvez você não vá se encaixar a, nessa vaga que talvez você não vai ser aprovado na entrevista. Mais uma vez, não estou julgando o, é, a sua decisão, eu só estou alertando, porque isso aqui que eu vou falar é muito importante às vezes você vai se candidatar para uma vaga de food supervisor e vai perder a chance de se candidatar numa vaga de line cook tá então só se candidate para essa vaga se você tiver certeza que você tem é, capacidade principalmente do idioma para poder é, participar desse processo tá esse é um alerta que eu quero fazer porque tivemos pessoas que tiveram é, que foram reprovadas nessa parte aí por causa disso então a pessoa pode ter perdido a oportunidade de entrar como line cook, porque eu sei que o brasileiro ele é muito raçudo, ele é muito trabalhador, e quando chega aqui, mostra o diferencial e aí ele poderia crescer na empresa rapidamente, tá? Porque ali ele ia ter mais chance de mostrar o seu potencial. Então, uh, você fazendo isso, às vezes dando um passo atrás, você pode ter mais chance. Mas a gente quer passar essa oportunidade para vocês também, porque se você já estiver preparado, se você está confident, né? se você está seguro de que você pode é, participar dessa vaga aí, concorrer, está aí, ó, Food Service Supervisor, Supervisor de Alimentação. Então, você que já é gerente de um restaurante, você que é gerente de um fast food, aí, você que é chefe líder, líder de equipe, essa pode ser a sua oportunidade. E qual que é, filhão? A descrição dessa vaga. Descrição da vaga está aqui, o Job Description. Uh, olhar tudo, organizar, é, fazer o esquema de trabalho, né? uh, ter estimativa dos ingredientes e dos do, do requerimentos do, do estoque, aqui, ó, planejar é, as coisas da, da, da dieta lá, do, do prato, então tem todas as informações aqui, ó. É, verificar se a pessoa que está alimentando ali tem algum item alérgico, então, tem que ficar sempre é, muito ligado nisso aí, ter o controle disso aqui, ó. manter é, o registro de estoque, a, desperdício, controlar isso aí, a, é uma das partes aqui. Mais uma vez, pega esse slide aqui, tira um print dele, tá? Para você colocar isso no seu resumo mas não Ctrl-C e Ctrl-V, tá? já explicamos isso. A, aqui, mais uma vez, a, treinar os funcionários é, a respeito de segurança, a respeito de higiene, é... O que mais aqui? assegurar que todos os, os membros, né, o team member, que todos os funcionários, que toda a equipe está seguindo né a todas as, as coisas ali relacionadas à segurança da alimentação, que isso é muito importante aqui, porque isso é levado muito a sério aqui no Canadá. E mais uma vez, a limpeza da área, os protocolos, aqui está falando dos protocolos de Covid, e essas coisas assim. E o que, que é os requisitos dessa área? Ter pelo menos o segundo grau, no mínimo dois anos de experiência em uh, food preparation or service uh, ou ter um certificado é, um, de college uh, na área de food service hotel e restaurant management ou seja a pessoa que normalmente fez um college aqui também pode aplicar tá você que tá aqui no Canadá e você tem um visto de trabalho também não tem problema se você quiser participar mas se você tiver um college nessa área de hotel a gerenciamento e de alimentação ou de cooking, né? Food service ou cooking. Você pode participar desse processo, tá? E ali, ó, fluente em inglês <coughs> para escrita uh, e verbal e para conversação, tá? E possuir habilidades, né, de customer service uh, para atender as pessoas ali, para saber lidar com funcionários, para saber lidar com o customer, porque a gente sabe que coisa mais difícil que tem hoje é o relacionamento interpessoal aí né tá sempre ali capacidade para administrar conflitos internos né que isso acontece muito tá então essas são as duas vagas ah, essa pode ser mais uma vez a sua chance e filhão como que eu faço para eu participar disso você tem os requisitos você fala inglês tá preparado para a entrevista você tem experiência profissional na área de alimentação então, você vai enviar o seu resumê, você vai, se você já tiver o seu IELTS, você envia, se você tiver o seu ECA também, uh, mas um detalhe bem interessante aqui, esse processo, para tá, quem ficou até agora, esse processo é através de do, é, do, uma LMIA, e essa empresa de recrutamento, uh, eles falaram que se você, tendo inglês, você passando na entrevista, você pode fazer o IELTS depois, fazer o seu ECA depois, tá? Mas um detalhe importante, a gente gosta sempre de lembrar isso. Se você não tem o tripé, o tempo, quando você começar a trabalhar lá, seu visto de trabalho começa a contar. Então, se você não se preparar, depois que terminar esse período, você não vai ter condições para poder aplicar para a sua residência permanente. Então, é, tenha muito cuidado, não relaxe, tá? É, você, estando preparado, as suas chances serão maiores, porque você não vai passar por esse estresse. Mas... Mais uma vez, não tem jeito de ser mais flexível, pessoal. Experiência na cozinha, falar inglês, para essas duas vagas, você não precisa nem de ter o IELTS pronto agora, tá? Não precisa de ter ele pronto. Mas você vai precisar no futuro para imigrar. Então, se você tem os requisitos, é só você enviar o seu resumir para esse e-mail que está na tela aí, contato.canadabrasil.com.br E lembrando, isso é para contratação imediata, tá? as pessoas têm feito entrevista, uma entrevista, duas entrevistas, passou, já estão sendo pedidas a documentação para poder fazer a LMAI, para você aplicar para o serviço de trabalho, para você poder chegar aqui no Canadá o mais rápido possível, porque tem dois, três restaurantes fechados que não tem funcionário uh, para trabalhar. Então, isso é para contratação imediata, beleza? Então, é, esse era o recado de hoje, espero que a gente consiga ajudar muitas pessoas a... Uh, se você é dessa área, participe, porque a sua chance pode estar aqui. E lembre-se, muito em breve, estaremos trazendo outras vagas e outras oportunidades para você aplicar. Você não paga nada para participar desse processo, tá? É, a empresa de recrutamento não vai cobrar nada de você, não, não, tem, não tem que pagar taxa de vaga, não tem nada disso, tá? Você vai participar, sendo aprovado, uh, você vai aplicar para o seu visto de trabalho e vai chegar aqui no Canadá, beleza? Então é isso, mais uma vez, se você gostou, esmaga o botão do like aí, deixa aqui nos comentários, se você não é dessa função, fala para mim qual que é a profissão que você tem experiência aí, como é que está o seu nível de inglês. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também o link do curso da professora Silo Catelli, e vou deixar aqui também o e-mail anotado na descrição e no primeiro comentário, fixar o comentário aqui, beleza? É isso aí, obrigado a todos que nos acompanham, que estão nos assistindo, Uh, vamos trazer mais novidades para vocês em breve e até mais. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço!